Olá, eu sou a Aline, Eu sou engenheira agrônoma e eu moro em Primavera do Leste, Mato Grosso. Estou morando aqui há pouco tempo. É... Tenho 41 anos, sou casada, tenho dois filhos. É... Quando eu conheci o Rogério, eu conheci pelo Corpo Explica. Ele fazia parte dos grupos lá junto com a gente e e eu fiquei sabendo das técnicas dele é, por uma amiga que ele tinha atendido, que tinha o mesmo problema que eu, fibromialgia. E, e ele ajudou essa menina a, a conseguir se entender né, e diminuir as crises. Isso foi essencial para que eu pudesse é, acessar ele, porque eu também queria isso, porque eu tenho fibromialgia e as dores eram bem complicadas. É, quando eu iniciei com o Rogério, eu estava numa época de escrever os artigos que eu tinha que escrever para a universidade é, E é, eu consegui num dia sentar e escrever uma coisa que eu não estava conseguindo fazer Então ter tido ele do meu lado foi uma coisa essencial A gente sabe que escrever um artigo demora muito e eu consegui isso num dia só é, com a ajuda dele, é, e fazendo as técnicas que ele me ensinou, o tapping e por aí foi, é, eu consegui me entender e consegui ent é, é, neutralizar alguns problemas que eu tinha familiares. É, e com isso também, a fibromialgia que eu achava que eu nunca teria cura, eu consegui é, fazer com que se tornasse algo mais suportável. É, eu parei de ter as crises fortes, né, de sentir dor e ficar na cama, de não conseguir, de ter bloqueios, de não conseguir fazer as coisas. Hoje, dificilmente eu sinto. Né? Então, foi essencial a, né, a, a ter conhecido o Rogério, ter feito o processo com ele, experimentar paz. E hoje eu sei que... É, tudo eu posso, é... eu consigo controlar, antes eu não conseguia e hoje eu consigo controlar, então muita gratidão que eu tenho por ele e tenho certeza que funciona de verdade as técnicas dele, eu super recomendo para vocês.